Vamos agora ao temido burpee. Como funciona o burpee? Começa de cima, parado para baixo. Então como você vai fazer da maneira melhor de fazer? Abaixa, mão no chão, pula duas pernas para trás, abertas. Desce, desce e solta, encosta o corpo inteiro no chão. Encostou o corpo todo no chão? Levanta, não flexiona o braço, está levantando. Você levanta. Pega o joelho aqui. Aqui você vai apoiar a força nos seus braços e pula e coloca a perna de volta. Daqui você já vai subir como se fosse polichinelo sapo. Pulando. Caiu? Começa de volta. Formas adaptadas. Sem jogar a perna e sem deitar. Forma adaptada a um, então. Você continua colocando a mão no chão. No lugar de jogar a perna, você dá um passo um passo volta. Volta e levanta. Dependendo da sua lesão não possa impacto, você só levanta. Dependendo, você pode fazer impacto nessa só de levantar, você pula. Então você pode fazer aqui ou aqui. Caso você não consiga assim, por causa dos seus ombros, é difícil ainda. Pode usar um aparato que eu deixe mais alto. Fica mais fácil. Pode fazer da forma tradicional ou da forma adaptada. Oh. O. pulando aqui também. Vamos lá? 30 segundos de burpee. Vem. Yeah. Ah, você postura na subida. Sempre postura no subir.